Beleza. no jogo. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando muito bem até. Opa. Eu jogo no servidor de pirata. Porque eu não sei. Alguém não tem lá que tá a live começou! Aqui ó, a live começou! Você colocou o nome tudo? Uhum! Coloquei jogando Minecraft! Super criativo não, né? Jogando Minecraft! Que Tá com defeito esse, esse negócio aí, hein? Tá com uma série! Eu não sei muito bem fazer ponte, tá? Se eu fizer ponte errado, eu fiz errado. Vou comprar essa aqui. Então eu sempre faço. Aqui, ó. Uh, uh, uh, uh. Eu ainda tô treinando essa ponte. o primeiro a chegar no meio caraca não não foi o primeiro a chegar no meio Definitivamente não foi o primeiro a chegar no meio ainda ah, tô, tô no meio do jogo vai não tá gravando é o quê? tá gravando sim aqui ó terminar a transmissão Agora tá. Ok. Sai aqui. Sai aqui. Cara, tem você? Agora é vida maluca. Tem mais um cara vindo já. Ele vai matar meu amigo. Uh, matou. Se eu fosse muito bom no parkour, eu até arriscaria esse pô. Vou fazer só pá, mano. Não, nome não sou bom, e meu meu parkour Tem um vermelho verão. Queria? É, não. Tem um vermelho verão. Não? não Por favor, cara Faz o que eu tô pensando que você vai fazer Eu tô com Muito mais fome que esse cara Esse cara é o um... NUS Na hora da verdade. Ô mouse com fio, viu? Tem enroladão. Olha a skin desse cara. Não, olha a skin desse cara. É normal isso aqui. O cara é isso. Olha, trovado. O Tá vendo que é tu pu Sabia Agora agora, Ana. Agora vai. Agora vai. Deixa eu não Mas o que, que tem que fazer para ganhar? Tem que destruir a cama dos outros pra... e matar. Destruir o quê? A cama. Onde é a cama? A cama é aquilo ali, isso aqui é a minha cama, né? A sua cama é isso aqui? É, a minha cama é isso aqui, ó. Mas por que você está destruindo? Não... Eu, eu não sei, para te mostrar, né? Olha uhum. que lhe é cara. Mas é. cadê a cama dele? Vai lá na cama dele destruir. Ele tem muito ninguém para proteger. Mãe, que vai tentar, Eu não tenho machado, ele tá com madeira. Mas o que, é que você tem que fazer? Eu tenho que comprar a bomba. Olha aqui. Eu peguei uma bomba. Ele tá vindo. Outro. Ah, eu sempre eu fiz um negócio que eu não, que eu tipo, que eu sempre, não, eu não fiz um negócio que eu não sempre faço. Que é colocar um bloco antes de pular. Olha. Yeah. Eu não consigo ver. Não, não consigo. Ah! O que tem que fazer é destruir a cama. Agora que eu vi ele no chat, o que tem que fazer é destruir a cama. E matar os caras, só pra... Eu sei pra que não... Né? Mentira que ele tem... Tô ricão, velho! vocês vão deixar o obsidio deles? ó. poças pra todo mundo sabe olha eu tenho uma Uhem, Meuaviio, claro, eu um obsidio errei errei parkour ah não O cara tá vindo. Oh. Oh. Não. Ele tinha coisas pra me comprar, mas eu não vou comprar. Cara, eu não te entendo. que ele tem que fazer é descer e destruir minha cama. Ele consegue fazer isso. Eu não sei. Eu taquei muito errado. Eu velho. muito play. Eu ia botar TNT pra fazer o né? Pra quem não conhece não, viu? oi que safado. Ele voltou pra braço. Eu errou muito de ter feito essa ponte aqui. Peraí, É, Ai... é, é, é, é, é, Vai sensibilidade como tá? Eu transformei todas minhas coisas, eu, eu transformei todas, velho, acho que eu não devisei transformar todas Claro ah, que não não Eu vou transformar, será que esse cara pegou? O cara mandou uma. Ah, ah, ah. Aí, ó. Fica trocando a tá Fica trocando o vizinho, velho. Vai, troca mais agora. Fica o cara é morto morto pode trocar, né? A partir de jeito nenhum. Ninguém nenhum. Eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Ah, não. Difícil, né? Tem double clic tem, tem double clique no mouse deve ficar apertando ó. double clique é quantas fãs? 40 vale mais a pena comprar esse aqui mesmo Tá viu? certeza que vai chegar umas carinhas. Olha o texto daquele cara. Olha, mhm. Pega umas esmeraldas esmeralda aí. A tela, aí, isso. Oi, oi, é na tela, é na tela. Ele é cofado. Véi. Eu caí de novo com aquele cara lá de palito, véi. Por que eu me né? Só pra quem é noob. É, o cara sai com meu drill. A mouse dele estourou depois dele <risos> Vou ajudar Ah, eu vou pegar aquele amarelo Ah, eu vou... Isso foi amarelo. Isso não foi na Eu não comprei a coisa mais importante. Sabia que show. Eu fui ver o chat da live que tá todo ano. foi só do eu quero quero quero eu quero só do clique velho que é isso mano alô vulgou tudo Opa, eu é vi cara. Não é a mesma querida não, né? Ela é a salvação do meu jogo. Eu vou dar bacana se tiver um cara invisível. Ai, se tiver um cara invisível. Agora espera começar! outro, né? Eu tô Wars. Esse É, né? Entra! Entra. velocidade velho tá com velocidade não é nunca que eu vou adivinhar com velocidade não, é o lobby que tá com velocidade é o lobby que tá com velocidade velho Isso aqui tá isso aqui tá Então tá. que eu esteja, pelo menos. Pra ninguém me chamar de ruína. Porque. Dá pra pular? Dá pra pular? Eu vou arriscar. Não! Sei, eu não dava pra pular! É com esses negócios que dá pra pular, velho. Olha, olha, olha mais um autoclíquio Ele tá apertando muito shift Ele tá é apertando muito shift Eita, eita legzão, hein? Gente, que floresces! Acho que eu vou fazer as outro lado depois. Tá bom aqui, né? sabia ok mais último uh acertei uh vem vem cara ele me colocou full ferro com uma botinha alguma coisa de mim tipo já me ignorou né Assim que se faz, mano. Nossa, beleza mais alto que ele. Não. Não! Eita que forte que ele tá. dele uh! mano, eu quase derrubei Program vai ser blocos pra mim chegar né, até lá no meio. Eu sei que é diferença dos outros. Vou pegar essa vez. Hum. Esse aqui dá forte? Dá mais que Pode ser Mesmo, eu nunca vi em calça nesses nesse negócios, velho. É uma calça de ferro. Não é mas... Calça de ferro que eu quero. Eu quero a calça forte. Flecha, flecha, flecha, flecha, flecha... Não. Eu quero flecha. Tá colocando um erro Olha o time, olha o time Ao vivo Ao vivo Time Olha o timinho Olha o timinho Timinho, mano Não é de time Tem a flecha? Nossa! Ele vai ter bala. Eu perdi muita vida. Eu tenho. Eu só vou ficar. Ele tá aqui. Certeza que ele tá aqui. Sabia, velho. Oh! não Nunca mais, nunca mais, nunca mais, velho. pandeiro! É o pandeiro! É esse pandeiro! Não! Não! É o pandeiro 2021! O que é isso? O cara tenta acertar o nele. Eu tinha bala, eu não tinha visto. Hum. É, o pandeiro morreu. Errou. Uhum. Uhum. Vou jogar alguma coisa que dá dano agora. Se eu acertar também, né? Ele vai sair dali, ó. Não vai. Seis flechas. Cinco flechas. Não. É o pandeiro. Não! Morreu. O meu mouse quebrou, velho. Mano, não. Esse cara ainda tem bola? Tem as bola. Mano, ele, gente, ele tem boia. Como que ele tem boss? Pronto para espalhar a vaso Pode roubar Hum, vou chegar no limite de bloco Me chegando ah! Espalador de bloco Espalador Muita sorte, velho. Eu tinha um milhão de blocos, mas agora eu não tenho muito bloco. Então, só um pinto de bloco. Ali. Ali é, na minha dele. Ô, Zé, ele tá mais forte que eu, não. Ele deve estar tá mais forte que eu, porque eu tô com. Ele vai estar com... com tudo da vida. Ah, que o que o cara falou? Eu perdi... Por... <risos> Por burrice. Eu perdi por burrice, vambora Opa! Esse Luz aí é... É... Ele é membro do grupo do... Não Alguém nada. Ah, agora tem tipo bastante, bastante, bastante bloco mesmo. Né? Mas é muito bloco. Eu não, não quero esse, Quero esse, esse, esse, esse, esse, esse. esse e mais esse também. Ok, Oi, o cara, o cara, pelo ali. O oh, aí, yeah. ele me luteou. Ah, mas se ele tivesse luteado, é que para todo mundo serve. Mas a gente errar isso aqui no meu jeito. Aqui, ó, pra Ó, pra você aqui que eu vou fazer pra você. É isso mesmo que eu faço. Gente. não! Aqui, ó. Vai até. Ô, caramba. EU NÃO CONSIGO! O cara é o espumadão velho por, por que que ele deixou isso muito pra fora? Ele deixou um balde de lava pra fora Pra trás Eu não sei Um acabou de ser bu... Eu ouvi falar dele ali, ó, quase caí Tem mais um cara, cadê esse cara? Eu não sei o que é aqui. o meu sonho uma calça de diamante agora eu tô fumo yeah. bugou pra caramba já ganhei mentira eu não ganhei porque o cara é bom pra caramba o cara é treinagem isso que, é... que é o problema Cadê? Eu botei o desafio com É. Esse cara, eu quero saber onde é que ele tá. Ah, parece que ele é safadinho. Oi, apareceu um item aqui. Parece que tá. esse cara ali Quê? não pegou nele nem ferrando que não pegou nele Era pra hard pra caramba é... Meu jogo simplesmente fechou Ah, tá. Nossa, vocês não estão vendo bem. Meu Deus do céu. Voltou para lá live, tudo bonitinho? Sim, voltou para a live. Deixou colocar essa textura, já de tá ativado. Não. Opções, trocou de lugar pra sair do jogo Opções sem... Meu Deus do céu Vou jogar sem textura Se eu ganhar Se eu, se eu ganhar, se eu sou mito Porque eu não jogo sem textura não um jogo mais nunca sem ter estourado. Pois Ai meu Deus do céu! Deixa eu botar um peso aqui no S. Aí. Foi. Tá. Deixa eu. Não tá apertando mais. Agora já foi. Peso não funcionou? Olha o tamanho da espada gente, é maior que minha cabeça, espada, olha isso Na verdade, a espada é maior que a minha cabeça Como é que pode gente? A espada é maior que a cabeça Eu falei que eu não poderiam jogar com ele. Sem testou, tá é Mas tá todo mundo morto. Tem gente vendo. Tá. Hum. Quem é que o brabo vir, né? Tinha é que vir o brabo. Gente. Matamos! Tá Eu vou lá na base daquela formada humilde. Errei! Valeu! Eu acabei de cometer um erro. Eu acabei de perceber disso. Eu não tinha comprado a armadura. Véio. Meu Deus, vamos meditar de o PC, gente. Vem, vem, vem. Tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera, bem não deu o cara ficou irritado agora, agora ele ficou irritado hum, tropa ativada Amigo, amigo, não você é um inimigo, amigo, amigo. Ah, agora eu não sei porque eu vou comprar forja, né? Porque para que, que serve a forja? Eu não comprei o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 deixar meu amigo morrer não é nunca ninguém na é live Spamar ativado Que eu vivo, velho? Por que estou indo por baixo, velho? Ah! Só consigo fazer? O cara também tá spamando o mouse ali. Ou ele usa uma merda do um autoclique? Uff, eu consegui, velho. Ah, é, não. Dois solo que joga solo velho esse lado só tem solo é isso mesmo que 4 quanto 4 Começando em dez, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, Ah! Não sei fazer isso. Aí, vem. vem, vem Ah tá, ainda bem o caralhão Ele espalhou bastante o chifre, então Sou profissional em pontes, ó, ó, ó Tá construindo na frente dele, a ponte Errei Matei! Não matei! Caramba, não dá pra não! Não toma cabelo, Eu dei um delay ali no verde lá, ali porque. Porque não só verde, mas na maioria das partes eu caí com verde. Então.. Então eu achei que eu tinha caído com verde. Daí eu demorei. Demodei. O cara vendo? Sim. O cara vendo? Ai, eu vou fazer um quê? Ah. Aqui, ó. Eu sou o herói. Eu protejo a cama. Que ninguém tava protegendo. Tô por causa de seu herói. Não, eu comprei duas espadas. É muito inteligente. E morreu Eu não sei porque o meu amigo Tá querendo Puxar Eu só vou ajudar Valeu Eu vou começar de todos os diamantes que eu vou gerar agora. E vou. Tchau. E vou jogar no limbo. Pegar mais diamantes e jogar no limbo. É isso. A minha rotina malvada dessa é Parece que. Parece que. Parece Parece que meus amigos destruíram a ponte a única ponte que a gente tinha. Não destruíram, cagaram tudo. Maravilha, cadê o maravilha? Vai só Essa É ela é né? estou O NOSER É o pro né? É o pro? Não se Não sei o que adianta, mano. Valeu, mano. Acho que ele pensou que eu fiz ele de trouxe. Vamos, stream. Uh. De um tipo, Acho que eu vou lá na base do verde porque ninguém tá indo lá Então já deve ter dado uma bela farmada né? Boa? Faz mais de 5 minutos que eu tô farmado aqui Parece que não vai, né mãe? Foi. Oxi! Tá bugado! Por que que tá girando que o verde tá morto? A gente tá morto. Tá bom. Né? Eu vou reclamar. Tem doze. Né? Eu vou na... to. Tá Venço. Esse lado que tá pobre pra caramba, viu? O não... lado aqui tem isso Ó, oh, mas não tô nada! Caramba, viu? Tem nada aqui. Vou entrar nesse... Vou selecionar que agora verde. Um dia eu tava com, com um amigo meu jogando Minecraft. Não, eu não tava com um amigo meu. Não, essa pessoa. Eu tava com um cara ali. Eu.. ele era BR, eu, eu fiquei mandando ali. Barra pra para ele, barra tel isso aqui, ó. pessoa até barra tel, é jogador e o texto que você quer. Daí eu fiquei falando ali com ele, é, um, vamos construir uma, uma super negócio aqui, porque esse negócio que eu tô pulando, ele dá mais velocidade. Daí eu, daí eu pedi pro cara fazer Ficou um túnelzão que atravessava do meio Da minha base pro meio Dois segundos E voltava também Eu não sei porque eu falei isso Um espectador, quem que está espectando? Ah, não sei. Quem você? Sim, que eu sei, sim. Ah. Tem eu e um cara. Eu mais três. matou Mata! nós bom fazendo galinha? Né? Você dá uma encostadinha fraquinha e fica escutando. A farm de ferro desse lugar é um lixo. Talvez eu tenha errado o clutch. Talvez eu tenha errado o clutch. Eu errei o clutch. Sim! Olha! Agora que eu vou tentar fazer um clutch então. Agora não vai dar, né? vezes não morreu, minha gente. Eu vou lá no vermelho. Eu não vou no vermelho. Nossa, parece que tinha um briga ali Ah, eu acho que me ajuda. Eita! Eita! Foi muito sprazions! Sprazions! É, um fugiu, um fugiu. Fugiu nada! Iiii... Ai, ai, ai. E... Meus amigos é todo noob. Olha, não sabe nem fazer um TNT Jump, né, dinheiro Tem que aprender um pouco, tá um pouquinho difícil pra iniciante, mas. Amei pra caramba o mouse bem. Meu Deus! Aquele clutch que eu fiz foi, foi lindo. E que você me tocou Quem que é? Gente, quem que é? Eu não sei quem que é. O que Como eu tinha esquecido o que um é? tipo... O cara tá escutando. Tipo, Force. Tá... Eita. Eita, que clutch! Que clutch que esse cara deu. Ele. Ele.. Não, não tinha 33 vitórias. Não aí, não. Muitas vitórias. O cara tá jogando comigo. Agora eu vou exibir. Eu não vou comprar essas partes baixas. Ok. Mandaloriano Não sei se vou Caguei <risos> Mas meu amigo é inteligente, hein? Ele fica esperando. Ele fica esperando, um, não dá muito certo. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. okay. Ainda que ele vai atacar a TNT, véi? Oh, morreu! Morreu! Morreu, agora ele morreu! Ah, beleza! Mas eu não tenho nada! Como é que foi a torre foi destruída, velho Torre não, é, é Clash Royale agora! Comer pra caramba! no banquinho meio? Ah, nossa, ainda vai o diamante, velho. Ou não? Ah, meu time ainda não, fez Eu nem fiz ponto por lima velho. Eu vou spamar o mouse. Eu espalmei muito Eu espalmei muito do que era para espalhar Certeza que ele tem O boneco vai subir em cima de mim também. Tá e essa aqui é a estratégia dele. Não é pra tu passar? É assim. Por que o que é E a tem, que que que tem, que que tem, que tem. Agora nem tem muito cara pra matar. É o que? Vai, faz a pontinha lenta. Faz a ponte lenta. É melhor chegar um cara que sai fazer uma ponte razoável. Eu tô arriscando muito. Porque eu não tô tá olhando pro jogo. Ou se fazer a ponta a 300 mil km por hora e errar. lá! É melhor você arrumar uma cara que faz uma ponta razoável. Uh! Senta aí! Isso! Me mata, amigo. Esse amigo é um filho da mãe. Esse amigo é um filho da mãe! Filha da mãe! bom muito felices. Muito felices. Ah. Ai, meu Deus Peraí, encher meu copo Eu, ainda bem que era o fone verde. Não ia ser desconectado. Eu tinha ficado que ele apertou certo. <risos> Valeu. Ele não vai quitar. Ele não vai quitar. Se ele que tá em todos os servidores de pirata. E que coelho? Por, por meses. Me... E meses. E meses. E meses É meses Esse. Porque é impossível, velho. Toda vez que ele. Jogo de ver mara e tudo e tudo mais. <risos> tá. Você meu tá bem mãe? Tá vomitando, vomitou, doe, tá? <risos> não matei. Como é que eu não matei? Esse cara vamos no mose. Errou, errou, Josele. Errou, Josele. Josele. É, não sei, ele não tá na base dele, mas errou, cara. <risos> Faço isso porque não sei também. Fantiga Aranha, o Miranha, o Miranha, o Miranha, vai o no novo. O contrário ok, que barulhão é esse?